Oi, oi, oi, oi, eu sou Sheila Ferreira Animania e mais uma vez estou com vocês Hoje nós vamos fazer esse peitoral aqui, gente, peitoral smoking Vamos estar fazendo ele aqui no canal Olha só que maravilha, que linda que é esta peça, maravilhosa E fresquinha, gente, olha só, olha só como ela é A gente vai estar tá fazendo o peitoral aqui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 eu tenho meu Face e meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Ok, gente? E você que não conhece nosso trabalho, eu te convido a fazer um tour no nosso canal. Tá bom? Vai em vídeos e ali você vai encontrar muitos vídeos. Temos mais de 100 vídeos aí, né? Nos vídeos ali. Temos mais de 100 vídeos aqui no nosso canal. E você pode ir ali e fazer um tour e conhecer o nosso trabalho, né? E se sentir no coração e gostar do nosso trabalho, compartilha. Compartilha com seus amigos, com seus familiares. Quanto mais gente compartilhar, melhor para todos nós. Assim você estará ajudando a gente a divulgar o nosso trabalho. E com isso a gente terá mais ânimo, mais vontade de trazer peças novas para vocês. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá fazer a nossa peça? Mas antes, roda a vinheta! Aqui os materiais que nós vamos precisar para fazer o nosso peitoral smoking, ok? Eu tenho esse vídeo lá no Facebook. O peitoral, o smoke é vermelho, né? Aqui a gente vai fazer a ah, passo a passo com vocês, devagar, com áudio. Tá, cortei, talhei do zero, não quis colocar voz no vídeo que está no Facebook, porque essa peça é uma peça. Complexa, então a gente vai fazer do zero, tá? Então tá é aqui, ela é complexa, porém não é difícil de fazer. Vamos lá então, nosso peitoral smoke, vamos aos materiais. Aqui eu separei uns botõezinhos pra gente colocar na peça, tá? Você pode estar tá usando esses botõezinhos aqui, tá? De casear, ou pode estar tá usando os botõezinhos Rita, tá bom? Ou até mesmo os botões de Smoking mesmo, né? Então, fica a critério de vocês. A gente vai usar esses mosquetão, mosquetinho, no, no caso, né? Não tem mosquetão aqui. Vamos usar esses. Vocês podem estar comprando um mais, uh, mais forte. Esse aqui é bom, tá, gente? Ele é de ferro, ele é bom. Mas você pode estar comprando um mais forte. A gente vai usar três, tá? E duas argolas. Um mosquetinho, dois mosquetinhos, uma argola a gente vai usar no peitoral. E uma argola e um mosquetinho a gente vai usar para fazer a nossa guia. Que eu já ensinei vocês a fazer a guia no peitoral do lacinho. Então, do peitoral lacinho tem, eu ensino vocês a fazer a guia. A gente vai fazer aqui também, ok? Também vamos aos moldes. Aqui eu talhei um filete, né? Ele tem um metro, um metro de comprimento... E oito de largura, pra gente fazer a, a nossa guia, tá? Então, esse não tem molde, mas como eu ensino pra vocês lá no peitoral lacinho, é um de comprimento e oito de largura, ok? Os moldes agora, tá? Então, os nossos moldes a gente vai talhar, esse aqui é o degote, é o a gola, né? O degote, a gente vai talhar duas vezes dobrado, tá? Aqui a gente usou branco e o tecido a gente vai usar Oxford, tá? Mas você pode estar tá fazendo de cetim, pode estar tá fazendo de tricoline, tecido mais fininho. Esse aqui a gente usou Oxford, ok? Esse aqui também a gente vai talhar de branco, você pode estar tá talhando da cor que você desejar, né? Mas eu a, dou a dica de você talhar essa parte aqui sempre da cor clara, tá? É, esse aqui é o nosso corpo, a gente vai talhar duas vezes dobrado, tá? Aqui é o nosso, uh, o nosso filete do lado, a gente vai talhar duas vezes, tá? E esse aqui é o nosso filete do degote, a gente vai talhar uma vez, a gente vai talhar uma vez dobrada. Eu falo talhar, mas é cortar, como eu já expliquei pra vocês, eu sou do sul. Então, cortar, eu falo talhar. Quando eu me refiro a talhar, é cortar um molde, cortar o tecido, cortar a peça, ok? Então, esse aqui é o peitoral do degote, a gente vai cortar uma vez dobrado. Ok? Agora vamos aos pretos, né? Aos moldes pretos. Oxford, tá? Você pode estar tá usando cetim, tá bom? Então, esse aqui eu cortei quatro vezes esse molde aqui, tá? Do Smoke, quatro vezes. A gravata, duas vezes. Esse aqui é o um flete de gravata, não tem ali, mas é um pedacinho só que sobrar do teu tecido, só pra você dobrar aqui e tá colocando na tua gravata, tá? Então, quatro vezes esse, duas vezes esse e um pedacinho de tecido pra você tá colocando na tua gravata. Esses são os moldes e materiais que a gente vai usar para tá fazendo o nosso peitoral smoke, ok? Vamos lá fazer ele, então. Em primeiro lugar, a gente vai pegar o filete do lado, tá? Os dois filetes de, do lado. Esse molde aqui. Dobra uma vez pra dentro, outra vez pra dentro, e uma vez no meio, tá, gente? Vamos passar uma costura. Aqui, aqui e aqui. E vamos passar uma costura, ok? Vamos pegar os nossos dois mosquetinhos. Vamos pegar os nossos dois mosquetinhos aqui e vamos colocar aqui. Ok? Então, ficou assim. Reserva, tá? Vamos pegar o nosso filete da frente, do degote. E vamos fazer a mesma coisa, dobrar uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e uma vez no meio, ok? Ok. Ficou assim, vamos pegar a nossa argola E reserva Agora vamos pegar o nosso degote Fazer um pique aqui no meio, um pique aqui em cima, tá? Um pique no meio. Vamos pegar uma das peças. E aqui no pique, a gente vai pegar a nossa argola e vai pregar aqui, tá? No pique. Pique a pique aqui. Quando chegar aqui, a gente vai deixar... Um dedo, pra depois a gente tá pregando a outra parte, tá? Senão, não, a gente não consegue pegar a outra gola aqui em cima. Juntar, né? Então, a gente vai deixar um dedo aqui sem costurar, ok? Bora lá, então. Assim, ó. Ok? Agora, a gente vai pegar outra parte, aqui, e vai passar uma costura aqui e aqui embaixo. Aqui, a gente vai colocar pra dentro e passar a costura, ok? Bora lá, então. Aqui, a gente coloca pra dentro, pra não costurar junto, e passa uma costura aqui. Aqui. A gente vai fazer piques, tá? E vai virar por aqui, ó. Ficou assim, reserva agora, tá? Agora, vamos pegar o nosso smoking. Pegamos o nosso smoke, ele é assim, tá? A gente vai passar uma costura aqui, e aqui, e aqui nos biquinhos aqui. Vamos deixar essa parte aqui sem costurar, ok? O resto a gente passa uma costura. Bora lá, então. Mesma coisa aqui, ó. Vou passar a costura aqui, aqui, aqui e aqui. Vai tirar os biquinhos aqui e vai fazer pique, tá? E agora, a gente vai virar. Virado, ficou assim. Agora, a gente vai pegar o nosso corpo aqui. Corpo. Vai pegar uma peça, uma dos, um dos corpos, aqui. Ó, vamos a, arrumar certinho aqui, um em cima do outro certinho, que case certinho o nosso smoking aqui, tá? Vamos colocar um alfinete aqui. Colocado o alfinete, a gente vai aplicar o nosso smoke aqui na nossa peça, ok? Aqui, colocamos alguns alfinetes para ficar mais seguro. Agora, é só aplicar aqui, né? Segurar bem aqui. E aplicar a nossa peça aqui. Então ficou assim, ó. Nosso smoke. Agora, a gente vai pegar aqueles dois filetes que a gente fez no começo, tá? E vai tá aplicando aqui, tá? Ó. Ok? Bora lá. Aplicado, agora a gente vai colocar outra parte do peitoral aqui, é outra parte do corpo aqui, tá? a gente vai passar a costura por tudo, só deixar aqui sem costurar pra gente virar, o mais a gente vai passar uma costura, ok? então, bora lá Agora aqui a gente vai fazer pique e por aqui a gente vai virar, tá pessoal? É só como tá ficando. Agora vamos pegar. A nossa gola tá agora a gente vai pregar a nossa gola aqui a gente vai colocar para dentro tá ó, pra fazer um acabamento para dentro e aqui a gente vai vestir a nossa gola ó. ficar assim ok mesma coisa aqui, tá? Mesma coisa desse lado. A gente vai dobrar pra dentro. E... Então, tá assim. Então, a nossa peça tá assim. Agora, a gente vai prespontar a nossa peça, tá? Prespontar ela toda. Vamos começar aqui pela gola, tá? Pra gente montar esse nosso, colocar os botãozinhos aqui no nosso smoke e, colocar nossa, e montar a nossa gravata. Então, vamos prespontar aqui, começando pela gola, Ok. aqui nossa peça pré-espontada olha só ficou assim aí a gente vai colocar os botõezinhos aqui né a gente vai colocar os botõezinhos aqui ok tá Agora, a gente vai fazer o nosso nossa gravata, ok? Aqui, tá? Vamos passar na costura aqui pra fazer a nossa gravata. Deixa eu tirar os biquinhos. Fazer um corte aqui. E por aqui virar. Ficou assim. Agora vamos pegar aquele pedaço de filete. Dobra uma vez pra dentro. E outra vez. Assim, Ok? assim. Agora aqui a gente vai passar uma costura. Corta o excesso, vira. E agora vamos colocar a nossa gravata aqui dentro desse filete. E aqui está a nossa gravata, a gente vai aplicar ela aqui, ok? Pronto, nossa gravata tá aplicada. Você pode estar tá colocando um strass aqui, tá enfeitando conforme a sua vontade. Agora, vamos colocar os nossos botões aqui, ok? Então, tá aqui, a gente colocou botões aqui, né? Botãozinho Rita e colocou um strass aqui. Na nossa gravata Aqui fica assim Nosso peitoral menino Peitoral smoke Tá pronto Agora a gente vai fazer Uma guia fazer uma guia. Então, dobro uma vez pra dentro, uma vez no meio e uma vez pra dentro. Pra ficar bem forte. E vamos passar uma costura de fora a fora. Vamos aplicar a nossa argola aqui. Aplicar a nossa argola, colocar a ponta aqui. Ponta colocada, tudo certinho. Agora, nós vamos colocar a nossa outra ponta. Na outra ponta, nós vamos colocar o nosso mosquetinho, ou um mosquetão, se você tiver aí, ok? E tá pronta a nossa guia, tá? Né? Aí, aqui, a gente coloca a nossa guia. E ficou assim a nossa peça, gente. E aqui está pronto o nosso peitoral smoke. Aqui a gente colocou um strass, os botõezinhos. A peça fácil, não é difícil de fazer. A gente tem um vídeo... Né? Lá no, no nosso Facebook Porém, ele tá mudo e rápido Aí, eu não quis colocar áudio naquele vídeo Quis fazer o vídeo desde o início né? E trouxe pra vocês aqui o passo a passo explicadinho Tudo bonitinho desde o início Ok? A gente fez a nossa guia também então é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha aí e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Tem, a gente tem Instagram, Facebook, eu tenho meu Face particular e vou amar encontrar vocês por lá. É Sheila Ferreira, a Animania, ok? Também tá chegando aí uma plataforma de cursos da Animania com moldes da Animania completa para vocês. Fiquem ligados, logo logo eu trago o link para vocês, OK? Com um precinho super acessível para vocês, OK? Essa plataforma aí que está na tela, né? A gente vai estar trazendo os moldes da Animania. Tenho certeza que vocês vão amar. A gente já tem feito. A página pode procurar lá Moldes Pet Animania, tá? E também tem o um canal aqui do YouTube, que é só para o curso, né? Ah, vai ser ótimo, tá? Vamos ter o WhatsApp a gente estar tá tirando todas as informações. Tenho certeza que vocês vão amar os nossos cursos, o curso dos nossos moldes Animania. Então, gente, como eu sempre digo, o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas pet. Bora usar e abusar dos moldes Animania. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Beijos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau.